Acabei de ir numa atração com a minha sobrinha, que é um show 3D do Mickey Mouse fazendo uma orquestra sinfônica, participando de uma orquestra sinfônica, em que simplesmente é incrível os detalhes que eles cuidam. Não só do efeito de vento, dos perfumes, dos cheiros, das sensações, então cada detalhe eles se preocupam. E é interessante você vê que a parte criativa é muito desenvolvida, essa habilidade de desenvolver essa parte criativa é muito desenvolvida. Um outro ponto também muito interessante está relacionado a algo que eu comento no livro que está agora recentemente para ser publicado. Eu falo sobre as ondas alfa. No processo de meditação a gente pode desenvolver essa capacidade, essa habilidade e é uma das ondas que promovem a parte da criatividade. Então, se você quiser aumentar o seu potencial criativo, você, com indução de ondas é, bineurais, você tem essa possibilidade de ampliar, inclusive, a sua criatividade. Claro, você pode fazer sem isso. No livro, inclusive, eu falo sobre o processo que aprendi no Silva Mind Control, quando eu tinha 13 anos de idade. Mas, com o áudio, você ainda pode potencializar muito mais. Bom, essa é a dica de agora. Eu espero que você tenha gostado. Caso tenha gostado, deixe seu comentário. Assine o canal e, é claro, se você entende que tem uma mensagem de bem, compartilhe com outras pessoas também. Forte abraço e nos vemos no próximo vídeo!